Né, o pessoal que é do PC Eles falam que PC é da hora Porque os jogos são mais baratos No, no PC do que nos consoles E já tem mais de uma semana Que o Need for Speed Da EA está mais barato Nos consoles do que Na loja da Steam cara Só para você ter ideia O Need for Speed Unbound na Steam está reais A versão de entrada Que eu prefiro muito mais Porque não tem muita diferença de benefícios Com a versão mais top cara, na loja da Microsoft tá 203 sem contar que se você levar esse preço aqui a galera lá da Global Cards, você ainda consegue um desconto porque eles vendem mais barato lá 203 é o preço que deveria ser de lançamento, eu vi que no Twitter do Need for Speed, eles estão muito felizes com os resultados lógico que eles venderam 60% a menos de mídia física né, como o pessoal da Central havia divulgado, obviamente porque a maioria dos consumidores estão comprando mais o Xbox Series S e o Playstation versão digital, porque além de ser mais barato, é mais fácil de, de encontrar comparado com a versão de mídia física. Eu acredito que se tivesse lançado para Xbox One, teria batido esse número aí. Só que eu acredito que como tem muito efeito Unbound, ele não ia rodar bem nos consoles da geração passada. Principalmente porque esse pessoal é péssimo para otimizar jogo. Eu não acho que... Tá esse preço bem abaixo do esperado nos consoles porque o jogo não tá hypando bem porque se ele tivesse indo mal das pernas na extint é que tá hoje por 70 reais mas e aí se você tivesse com a grana disponível agora você acha que esse preço seria justo de 203 reais e até levando na Global Cards esse preço a gente pode até conseguir um preço mais baixo Cara, e ontem eu consegui zerar o Need for Speed One Ballad em live. Eu tô fazendo as lives do modo campanha, depois eu trago ela resumida pro canal. Eu ainda não trouxe esses dois últimos episódios porque eu tô dando tempo, porque o nosso canal é focado no Forza, né? Então eu não vou ficar trazendo sempre Need for Speed. Dá uma semana mais ou menos de prazo e a gente traz ele. Quando eu tô fazendo a campanha dele, o pessoal sempre pergunta E aí, vale a pena comprar o um Need for Speed? Se você é do console, por R$200,00, Conto, vale cara tem jogador lá que corre com a gente durante as nossas lives da Twitch que conseguiu comprar na cidade dele por 160 você tá entendendo é o Muller ele mora em São Paulo eu não sei nem que qual loja que ele comprou mas ele comprou por 160 tá não é aquelas contas compartilhada não mas foi em loja física que ele conseguiu pegar um código lá agora não sei se a Global consegue trazer essa promoção se você não chegar lá e mostrar lá divulgando certinho a loja que tá vendendo por esse preço caso contrário na casa de 200 conto abaixo tá valendo demais para consoles agora 300 reais na minha opinião não vale principalmente você que é jogador de força agora aquele cara que joga no Playstation esse cara já não tem opção né ele só tem lá o de Crew e ele tem o Need for Speed ele não tem Forza Horizon igual a gente tem o cara que não joga Forza Horizon ele joga o Need for Speed de boa acha maravilhoso mas quem pega o Forza Horizon não tem como né velho é um jogo muito completo a experiência online online do Need for Speed é bacana mas poderia ser muito melhor porque eu acho que independente da característica do jogo se é jogo de, de corrida de rua onde tem que ter trânsito onde tem que ter polícia eu acredito que você que é jogador que pagou no jogo você tem a opção tem que ter a opção de você configurar da forma que você quiser se eu quiser fazer corrida online eu não quero nenhum trânsito eu tenho que ter essa opção independente da característica do jogo a gente tá fazendo aqui, uma corrida de rua, que tinha que ser corrida à noite, e eu coloquei de dia, que tinha que ter trânsito e eu tirei o trânsito, você tá entendendo? Eu acho assim, se você pagou você pode fazer do jeito que você quiser tomara que a EA traga essa opção eles disseram que vai trazer uma atualização é, no final do mês de janeiro então eu recomendo você aí que comprou Need for Speed One Bound ou você que tem as 10 horas para jogar dá aquela farmada de dinheiro, tá? Tomara que os carros do modo campanha vá o modo online, que é outra coisa que não tem nada a ver, o Need for Speed você não pode pegar seus carros da campanha e levar para o online, você vai ter que farmar dinheiro no online por enquanto e eu espero que essa opção ela seja retirada e que a gente leve os carros da campanha para o online, porque senão fica complicado Cara, eu tava conversando ontem na live com a galera, lembrando, se você quiser trocar uma ideia com a gente lá, correr, fazer umas corridinhas aí, é só me seguir, o link tá na descrição, tá? E tipo assim, mano, a gente tava conversando sobre o Need for Speed, porque o Forza tá num nível tão alto, né? Por exemplo, a gente se diverte com o Need for Speed, eu tô trazendo a série dele aí, cinco episódios a gente já vai zerar a série do Need for Speed, eu tô trazendo mais resumido. E assim, eu me divirto muito com o Need for Speed, eu acho que esse preço na casa dos 200 tá um preço bacana para ele, só que quando você vem para o Forza Horizon você percebe um nível de qualidade absurdo. O modo online, mesmo não tendo aquela quantidade de recursos que a gente tem no Forza Horizon 2, no 3, né? Que é muito bom. O 4, o modo online, é bacana também. O 5 já não tem ranqueada, já não tem uma personalização do jeito que a gente quer. Mas mesmo assim é muito melhor a questão de configuração de tunagem. Esse suporte do Forza Motorsport, muito disso a gente sabe que a culpa é da EA, né? Quando a gente fala o nome Need for Speed, a gente vê que é um nome muito forte, é um clássico, né? Só que essa marca, na minha opinião, ela está nas mãos erradas. Para mim, um dos maiores problemas do Need for Speed é essa questão dele sair da black box. Depois vai para Ghost Games. Agora a Criterion Games está tirando alguns funcionários para colocar o pessoal da da Codemaster, e a gente vê que o Forza Horizon, Forza Motorsport, Gran Turismo e até mesmo Fórmula 1 estão com a mesma desenvolvedora há muito tempo, e é muito importante manter o relacionamento da desenvolvedora com os fãs, é só você ver o relacionamento que a Playground Games tem com os seus seguidores, imagina só, a Criterion Games aí cria um Discord, que nem a Playground Games tem, aí de repente, aí não, agora quem vai comandar a Codemaster, então quebram a comunidade, por exemplo, o Need for Speed Unbound, ele tá começando de novo. A única coisa que tem ali há muito tempo é só a marca, o resto não tem nada. Eu tenho certeza se o Need for Speed estivesse até hoje com a Black Box, fazendo pesquisa, pegando o feedback da comunidade, se tivesse um Discord hoje. Com certeza esse game está num nível muito alto. O Need for Speed Underground 2 tem até configuração de tunagem, tem até dinamômetro que eu nem sabia que tinha. Enquanto a EA não está organizada nessa questão questão o Forza Horizon tá nadando de braçada porque os caras têm as estatísticas tem tudo mas se a EA tá satisfeita com esses resultados beleza pelo menos esse preço de 200 conto tá valendo então só queria trazer esse vídeo para passar esse recado aí para galera que tá um preço bacana Need for Speed deixa aí nos comentários o que você acha da situação atual do need e o que poderia acontecer para ele ficar melhor espero que tenha gostado e até o próximo vídeo